Bem-vindo, senador, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Muito bem, Robert, muito obrigado pela gentileza de estarmos aqui, agradecer a oportunidade. Estou fazendo um, um roteiro, já comecei em Joinville, né? Estou é, vindo de Joinville, pernoitei em São Bento, é, cumprindo uma agenda, uma agenda política e uma agenda administrativa também. Se é, sabe que todos os, os prefeitos e e vereadores, e hospitais, entidades que recorrem à Brasília, sempre é com o intuito de, de pedir alguma coisa, de pedir apoio, de pedir recurso. E quando a gente pode, quando a gente pode trazer recurso, isso faz muito bem para todos, porque a saúde pública precisa cada vez mais. Então, eu sempre destino 50% de todos os recursos que eu tenho para a saúde pública. É, e estou visitando, então, o Hospital São Paulo, São, é, São Vicente de Paulo, trazendo mais 500 mil reais para ajudar. Ajudar no, no, na sua manutenção, na sua ampliação, na compra de equipamento, enfim. Porque a saúde é um dos bens mais importantes que todos nós temos. E quando você, você só dá valor realmente para a saúde quando você perde. Então, a gente precisa... Ajudar, porque a pandemia nos deixou com alguma deficiência, a pandemia nos deixou meio de joelho e a gente precisa estar junto. Então, estou fazendo esse roteiro, além de ser um roteiro administrativo, também estou fazendo um, um roteiro político. Estou aqui em Mafra, na companhia do meu querido Schubauer, estou aqui com o Jonas, estou aqui com o Wagner, que são parceiros da primeira hora, estou né? aqui com o nosso querido Ari Rabaioli também, enfim estou fazendo um roteiro político, que eu não tenho dúvida que é, eu, fico, eu sempre fico com muita alegria quando eu posso vir ao município, porque é, você está valorizando, você está é, presente, que é o que eles mais nos pedem e o que é importante para que a gente conheça as dificuldades e possa ajudar. Falando né, de dificuldades e, e dessa presença aqui no Planalto Norte, né, especialmente Serra Acima, assim, digamos, é, também é uma área, uma região muito forte na agricultura, muito forte na pecuária. Como que o senhor vê essa região aqui do Planalto Norte? Como que o senhor vê a importância dessa região para o Estado? Ah, é uma, uma, é uma região é, que tem algumas dificuldades, né? É, é uma região que poderia ser mais é, olhada com o governo, pelo governo do Estado, pelo governo federal até, porque é uma região que precisa de apoio e de aporte. A, a BR agora, nós estamos com a melhoria da 280, né? é, é, mas é uma região de, de agronegócio, é uma região que tem uma atividade que precisa cada vez mais a gente ajudar. Então, eu não tenho dúvida de que o, o norte de Santa Catarina, é, vindo lá de Joinville, Subindo, São Bento, né? é, um, é, uma, é uma região que mafra alguns municípios que precisam olhar diferenciado do governo do Estado. Isso nós vamos falar depois mais, mas eu acho uma região de gente brava, gente que trabalha, supera dificuldade, mas precisa ter um diferencial, principalmente do governo de Santa Catarina. Falando também em governo, suas pretensões, o senhor é um pré-candidato ao governo do Estado, né? É, na sua ótica, quais as principais e talvez mais emergentes é, carências hoje de Santa Catarina, da nossa região e de Santa Catarina como um todo? É, eu, eu sou pré-candidato a governador. Desde que me elegi senador, em 2018, eu já, eu já comuniquei a todos os meus eleitores e as lideranças estaduais que eu tinha... O firme propósito de construir uma candidatura a governador. E é o que eu estou fazendo. A minha candidatura não nasceu de poucos dias, do, por susto. Eu venho construindo essa candidatura. E graças a Deus vai bem. Vai bem pelo trabalho que já fiz como deputado federal, como deputado estadual, como senador. Tive o privilégio de ser o senador que mais aprovou leis no Congresso Nacional nesses últimos tempos fui premiado como o melhor senador do Brasil, enfim, então tudo isso me dá essa possibilidade de ser pré-candidato, de oferecer meu nome aos catarinenses em cima de um projeto construído, um projeto regional, um projeto que prestigie quem produz e quem trabalha nesse país e nesse estado. Então eu tenho eu tenho trabalhado muito aqui. Em Santa Catarina, o estado de Santa Catarina é um estado que, que anda praticamente sozinho, de tão eficiente que é a economia, a, os seus empresários, o comércio, a micro pequena empresa, a, o agronegócio, enfim. O que eu pretendo fazer? Uma das prioridades é concluir todas as obras de infraestrutura de Santa Catarina. A BR-280, a 470, a 282, a 285, a 163, enfim, nós precisamos recuperar isso tudo. E é o que o, o, os produtores mais nos pedem. Pedem e pedem com muito, com muito direito em pedir. Essa estrutura nós precisamos dar a Santa Catarina, porque o governador atual, quando se elegeu, dali 60 dias ele abandonou o presidente da república. Porque ele disse que se elegeu pela cor dos olhos dele, pelos votos, pelo prestígio dele. E isso prejudicou Santa Catarina. Porque ele nunca foi a Brasília nos procurar, procurar os representantes de Santa Catarina, o Fórum de Santa Catarina, para ir no governo federal, atrás recursos. Essas, essas BR já podiam estar muito mais adiantadas. Nós tivemos que lutar sozinhos. E lutamos. Não tem nenhuma parada. Mas poderinho está muito melhor. Então ele prejudicou a Santa Catarina com esse afastamento. Nenhum governador pode se dar o luxo de se eleger governador, se elegeu na aba do presidente de Bolsonaro e depois dar uma de traidor, abandonar, dizendo que não tem nada a ver com aquele governo. Isso prejudicou a Santa Catarina. Então uma das minhas prioridades. Seria concluir todas essas obras federais para deixar, para dar trafegabilidade e melhoria na mobilidade de Santa Catarina, porque é isso que toda a associação, é, a Fiesc, a FACISC, todas essas entidades que têm preocupação com a economia de Santa Catarina nos pedem. O senhor é um aliado do presidente Bolsonaro. Né? Como que é a relação de vocês e, e como isso ajuda no seu trabalho? O presidente Bolsonaro é um homem comum, é um homem muito verdadeiro. Eu, sou, eu defendo o governo dele desde o primeiro dia que assumiu o Senado da República. Por que, que eu faço isso? Porque eu acredito no trabalho que ele faz. Conheço os ministérios por dentro, conheço o que pensa o presidente Bolsonaro. Ele é um homem simples, corajoso, arrojado, sem filtro, ele fala o que pensa. E é por isso que ele é tão querido e tão amado pela população brasileira. As pessoas cansaram de conversa bonita, de enrolação, de, de promessas é, que nunca chegam. As pessoas perderam essa esperança. Isso eles não querem mais. O eleitor brasileiro hoje é, tem uma nova visão, despertou para a política. E isso graças ao presidente Bolsonaro. Ele deu liberdade. Hoje o voto está na mão de cada eleitor. Não está mais na mão do ah, aquele fulano lá, controla não sei quantos votos. Até a mulher não vota mais no candidato do marido se não for o candidato dela. E isso tudo a gente deve ao presidente Bolsonaro. Ele liberou, ele libertou, ele deu, ele deu, ele devolveu o voto para o seu verdadeiro dono. O voto está na mão do eleitor. Ele vai chegar dia 2 de outubro e vai votar para quem ele quiser. De forma sagrada, de forma pensada. Então, o presidente Bolsonaro é um brasileiro que nos orgulha. Um homem sério, um homem que acabou com a roubalheira no Brasil. Estamos né? pagando conta ainda. É por isso que ele precisa mais do mandato. É por isso que eu sou cabo eleitoral dele ele precisa mais um mandato de presidente para conseguir colocar em prática aquilo que ele não conseguiu até agora, porque até agora ele limpou a casa é, conseguiu recuperar as empresas que estavam a maioria delas todas quebrada pagar a conta que deixaram há pouco dia nós pagamos 30 bilhões de empréstimo lá da, de Cuba que foi a, além de dar o dinheiro é avalizado pelo tesouro brasileiro, venceu de quem que o BNDES cobrou? Do Avalista. Enfim, então isso tudo passou. Então ele é um homem trabalhador simples, fala a língua do povo, não manda lembrança para quem não conhece. Esse é o Bolsonaro, é esse homem que o Brasil precisa dar mais um mandato para ele. Senador, é, o senhor já foi reconhecido entre, entre várias é, situações, foi reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes do país. E, em paralelo a isso, talvez a população ela faz críticas, talvez, generalizadas ao Senado. O senhor fica triste é, de ser reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes e, ao mesmo tempo, as pessoas fazerem, talvez, críticas generalizadas ao trabalho do Senado? Isso entristece? Claro. Eu, eu, eu, eu, eu te digo o seguinte, Irmão, eu tenho trabalhado muito. Eu dediquei a minha vida para a política. Eu sou um político, eu tenho muito orgulho em ser político. Por isso que eu tenho, eu tenho zelado muito, eu, eu, tenho, eu tenho uma vida política vitoriosa e limpa, vitoriosa e sem nenhum tipo de mácula, isso, é, isso não poderia ser um orgulho, isso é uma obrigação, você tem que, em qualquer profissão que você estiver, você tem que ser um homem libado, uma mulher ilibada enfim, então eu tenho trabalhado muito, mas... O Congresso Nacional, o Senado e a Câmara têm, e muitas vezes, deixado a desejar. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem lutado tanto, tem muito senador lá que tem o rabo preso, tem muito deputado que tem o rabo preso. Graças a Deus, os nossos de Santa Catarina, a totalidade, são gente honrada. Agora, é difícil, é complicado porque a sociedade espera muito, e lá dá muito maus exemplos, a gente tem que se virar nos 30 lá, tem que saber onde é que pisa, como faz, para sobreviver, então eu, eu, eu entendo que o Senado da República, eu, por exemplo, assinei requerimentos, assinei CPI, assinei lavatoga, isso nunca prosperou, porque os presidentes da casa sempre tiveram algum problema lá no Supremo, aí quem tem problema não tem coragem de, de, de pautar alguma matéria que vá de encontro a algum membro lá do Supremo. Então, o Congresso é a casa mais democrática, é a caixa de ressonância, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, mas deixa muitas vezes a desejar, mas isso está mudando porque as pessoas estão acompanhando mais, vocês da imprensa estão mostrando mais, têm mais clareza, estão deixando mais, mais aos olhos vistos da população. E isso faz com que, que comece a mudar, as pessoas comecem a ter mais ciúme do seu voto. Não dá uma procuração, porque votar para alguém é dar uma procuração em branco. Então você vai cuidar mais um pouquinho... Você vai investigar mais quem é o candidato, o que ele fez, o que ele apresentou, o que ele entregou, para votar nele. Porque é uma procuração em branco, então um, começa a se mudar. Mas ainda hoje o Congresso não está afinado 100% com o que a população precisa. É, o senhor tem uma das, das principais bandeiras que o senhor defende, é os pequenos negócios, micro pequenos negócios. Ah, falando aqui na nossa região e também de Santa Catarina, como que o senhor vê a importância do, do pequeno negócio na economia do Estado? Aí ah, eu vejo de forma fundamental. Ah, a micro e pequena empresa, que eu tenho a honra de ser presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, é, representa, nós representamos no Brasil 98% de todas as empresas. Micro e pequena empresa é 98% de todas as empresas. Então, não precisa dizer de que isso é, é muito forte, é, é muito importante na economia do Brasil. Eu tenho, eu tenho trabalhado muito na legislação, eu e mais os, os membros da frente, da frente, deputados e senadores, que é uma frente mista. A gente tem conseguido avanços, avanços extraordinários. É, quem está me ouvindo e me vendo, o Super Simples, nasceu em 2006 e a gente vem atualizando ele, eu sempre digo que ele é uma lei viva, que você está sempre mudando. Para quê? Para dar benefício para o micro e pequeno empresário. Na, na, na pandemia agora, o que, que aconteceu? Quem sofreu mais foi os micro e pequenos empresários. Eu não estou dizendo que a grande empresa não sofreu também. Mas a grande empresa tem mais recursos, tem mais estrutura, tem mais envergadura. O micro, muitas vezes, tem a cara dele, um carrinho, uma, uma atividadezinha que vende o almoço para comprar a janta. E com a pandemia que nos pegou de joelho, nos deixou de joelho, é, eu fiz um projeto que eu me orgulho muito, que é o Pronamp. Nós emprestamos 62 bilhões para micro e pequena empresa, dinheiro do governo federal que foi colocado num fundo garantidor e oferecido essa linha de crédito. 48 meses para pagar, 8 meses de carência, a Selic que era 1,25 ainda. Isso salvou milhares. É por isso que o presidente Bolsonaro, quando ele pode, ele diz uma das uma das, das grandes coisas que foram feitas na pandemia foi uma linha de crédito, foi o Pronambi, que nunca tinha, isso nunca existia. Ele fala do senador de Santa Catarina, Jorginho Melo, por quê? Porque isso é verdadeiro. Nós salvamos milhares e milhares de emprego. Só em Santa Catarina, o Pronamp emprestou 5 bilhões para o micro e pequeno empresário. Para quem está nos vendo, micro é quem fatura até 360 mil por ano. Pequeno é quem fatura até 4 milhões e 800 por ano. E isso, as empresas com esse faturamento representam 98% de todas elas. Então, eu me dedico ao micro pequeno, não que não, não cuide das grandes causas. Porque eu entendo que o pequeno precisa de apoio, precisa de um empurrão, precisa de um crédito barato. E agora o PRONAMP é permanente. Então, pagou um, pode fazer outro. Retroalimenta mais um projeto que eu fiz, aprovei quinta-feira, é, costurado com o governo federal, para ter um aporte de mais 50 bilhões. Isso vai representar 100 e 12 bilhões injetados na economia para que ele melhore o seu ambiente de negócio, para que ele pague as suas contas, ele saia da agiotagem do banco, que juro de banco é juro de agiota, muito pior às vezes, e possa melhorar o seu negócio, ficar vivo, continuar empregando, contratando mais um, melhorando a, a, a, a fachada do seu estabelecimento, comprando uma mercadoria melhor. Parcelando os seus tributos, eu fiz também um projeto que é o HELP, que foi aprovado, o presidente Bolsonaro sancionou. a mão financiar em 15 anos os débitos das micro e pequenas empresas, com desconto de até 95% de juro e multa. Quer dizer, a gente deu o crédito para ficar vivo para ficar de pé. E agora legalizamos o que você precisa de certidões para estar podendo negociar, para poder vender isso, enfim... Então, mais este ganho extraordinário para os micro e pequenos empresários. Então, a luta lá em Brasília ela é muito intensa. E eu tenho o privilégio de ter sido um senador destacado, como você disse, ser eleito por um ranking dos políticos que não é feito por poder público, é feito por um organismo que vê que proposta apresentou, que voto deu, qual a posição, qual a, a conduta ética e moral, eles fazem uma avaliação rigorosa. E eu tive o privilégio de ter essa possibilidade de, de ser escolhido o melhor senador do Brasil. Senador, uma curiosidade, que com 18, apenas 18 anos o senhor foi eleito o vereador mais jovem é, do Brasil, né, por Herval Este. Oeste. Hoje, trazendo um paralelo, o, o jovem está perdendo interesse pela política? Eu, eu acho que estava, tava reacendeu. Nós temos no segmento do Partido Liberal em Santa Catarina, nós temos um, o segmento jovem, que é presidido por um, um vereador de Balneário Camburu, né, o, o nosso querido Vitor Fortes, trazendo para a política a juventude. Jovens que têm um sangue na na veia, fogo na venta, para quê? Porque despertou a eleição do presidente Bolsonaro, despertou esse segmento, jovens, mulheres, outras, outras, outros segmentos que não participavam da política. Estão participando, porque entenderam, entenderam da importância. Quem não gosta de política é comandado por quem gosta. E a política faz parte da nossa vida. Então nós precisamos, nós precisamos estar juntos, atuar, é, saber para quem que a gente vai votar, se preocupar com os problemas do município, do seu estado, do país. Porque é uma obrigação nossa. Então a juventude, surgiu uma campanha aí agora há pouco tempo, que, que a esquerda estava fazendo campanha para o jovem fazer o título para votar contra o presidente Bolsonaro. Muito pelo contrário, o jovem está fazendo título para votar a favor dele. Porque sabe do que está sendo feito, a limpeza que está sendo feita, a ratatulha que foi mandada embora. O jovem sabe disso. E hoje em dia o jovem tem muita informação. As redes sociais e tá. Há alguns anos passado o, o filho mais velho pedia conselho para o pai, enfim, hoje inverteu. Hoje a juventude é que dá informação para a mãe, para o pai, para o vô, que está por dentro tem informação. Chega num, numa eleição, ela diz, ó, oh, não vota naquele vô, porque aquele é ah, isso e isso. O vô não sabia. Para a mãe, mãe, aquele não dá de votar, porque aquele é assim. Então a juventude está participando e isso é bom que é quem vai ter que vir para a política, ser candidato, assumir cargos. tão mais do que justo e necessário, o jovem está na política. Eu estou desde cedo, porque eu fiz uma opção, eu adoro a vida pública. Quem faz política faz para os outros. Quem não tiver esse pensamento não pode ser político, porque você não pode fazer nada esperando... É, gratidão você tem que fazer dioturnamente fazer fazer entregar fazer aquilo que tu acredita aquilo que a média das pessoas esperam então eu eu, eu entendo que o jovem está vindo está fazendo o título já feito está nos últimos dias agora mas com consciência para votar com sabedoria com inteligência isso vai contribuir para para a grandeza e o envolvimento da juventude no processo eleitoral. Tá certo, senador. Eu até tinha muito mais perguntas, um bater papo longo, né, mas a agenda também é intensa, também apertada. Né, daqui a pouco o senhor é, faz essa entrega de recursos no hospital. Então, para a gente finalizar, senador, aqui na região, é, se o senhor está aqui, é que teve uma busca por recursos. Alguém foi lá pedir. É, às vezes as pessoas talvez não entendem ou esses recursos, essas emendas, uma cidade ela precisa ir até a Brasília para pedir. Claro que precisa. Os nossos vereadores aqui, o Schubauer me pediu, o Jonas, o, o Wagner, as nossas lideranças daqui, né, que sempre pedem, eu sempre ajudei o município, eu tenho aqui uma, uma, uma relação de emendas, eu já, eu já mandei para o município um milhão e sessenta mil reais. Diversas emendas por ano, ó, 100 mil, mais 200 mil, já dei dinheiro para o hospital, hospital Vicente de Paulo é, e agora estou dando mais 500 mil reais. Por quê? Porque eu, eu, eu sinto que eu preciso ajudar. Então eu, eu sou parceiro dos municípios, eu sou municipalista. Eu ajudo o município e ajudo essas entidades filantrópicas que atende quase a maioria, quase 100%, SUS, que é a maior porta de entrada aonde as pessoas precisam quando estão doentes. Então, precisa de estrutura, precisa melhorar o prédio, precisa de equipamento, é, etc, etc, etc. Então, quando a gente consegue ajudar, e a gente consegue... Eu ajudo o estado inteiro, hospitais filantrópicos, ajudo a prefeitura, dando dinheiro de fundo a fundo para a prefeitura, dando dinheiro para a infraestrutura, não só para a saúde, para a infraestrutura, para, para a questão social, para asfalto, enfim. Além de nós fazermos lá em Brasília o trabalho político, a gente também procura trazer um pouco do dinheirinho que tem lá para os nossos municípios, que faz bem. Faz muito bem quando entra um dinheiro no cofre da prefeitura livre, né? entra um dinheiro no hospital, que ele tem um fôlego para continuar trabalhando. Então isso, é, isso faz parte da vida parlamentar de todos nós. Está certo, senador. Agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Seja sempre muito bem-vindo, sempre seja muito bem-vindo à nossa cidade também. Né? E pode sempre contar com nossos microfones, nossas câmeras para trazer boas notícias aqui para a região. Muito bem. Quero agradecer você, Robson, pela gentileza da entrevista, agradecer à Rede Mix pela informação. Continue trabalhando, dando informação, levando a informação desapaixonada, porque isso faz bem. A informação que o, as pessoas precisam, que o cidadão precisa. Vocês da imprensa são importante. atuar de forma corajosa para que a democracia, para que a liberdade fique cada vez mais forte, mais consolidada. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. A qualquer momento a gente retorna com outras informações. E nesse domingo a cobertura completa também da corrida é, de 1º de maio, a corrida Wilson Bu, nossa equipe, desde as 6 da manhã, lá na Praça Ferrovera Miguel Bielek. Fica também o convite. Rio uma Framix, muito mais que informação.